Então, hoje eu vim gravar um vídeo que eu tô procrastinando há quatro meses, mais ou menos. Eu tava com muita preguiça e eu finalmente tomei coragem. Eu fiz no blog uma série de posts sobre faculdade, como escolher o curso, o que levar no meus dia de aula. E eu decidi gravar um vídeo mostrando o que eu levo nos meus dias normais de aula. para quem não sabe, eu faço faculdade de design gráfico. E a gente tem bastante material específico, mas eu peguei a mochila de um dia que eu não tinha nenhuma aula específica, que eram aulas normais, tipo história, ergonomia, e eu vou mostrar para vocês o que eu carrego normalmente. Com o passar do tempo, eu fui vendo que usar a mochila era muito mais confortável do que usar a bolsa, e eu optei para trocar. Agora eu levo o bolsa só uma vez por semana, que é um dos dias que eu acho que eu não preciso levar tanta coisa, e que eu vou levar o material específico, que é uma pasta gigantesca, se vocês quiserem, eu mostro um dia desses. E eu vou mostrar pra vocês a minha mochila. Mas eu trouxe a minha bolsa aqui pra vocês verem, que eu sei que vocês iam ficar curiosos. A minha bolsa é essa aqui. Ela é assim, de couro. Falso, provavelmente. E ela tem esses zippers aqui dos lados. Na frente e atrás. Pra fazer ela ficar um pouquinho maior. Não muda muita coisa abrir o zíper ou não, mas Tá aí pra tá isso, a função era para ser essa. E ela não tem nada dentro, ela é uma bolsa tipo sacola, ela não tem compartimento nem nada, é uma bolsa normal. Agora ela tá vazia porque eu não, não levei ela ainda essa semana. Eu tô gravando na quinta e o dia de levar ela é sexta, então é amanhã. E a minha mochila, que agora que tá cheia, tá é pesada, é essa aqui. Ela tem essa tampa que parece uma renda, mas na real não é nada, é lona mesmo. E ela tem esse bolso aqui na frente, que eu vou começar a mostrar pra vocês por aqui. Aqui dentro tem o papel com a minha apresentação do trabalho de ergonomia, que é uma cadeira específica de design, então não sei se o curso de vocês têm. Mas no meu tinha, no meu tem e eu gosto muito. E aqui tá apresentando apresentação meu trabalho, mas eu não apresentei ainda. Aqui tem a minha carteira. Minha carteira é assim: Da Guilaboc. Ela abre aqui de pressão, ela tem a pressãozinha aqui. Aqui tem o compartimento dos cartões: Tem cartão da faculdade, plano de saúde, da Saraiva. Do shopping, a minha carteira de identidade está aqui. Aqui tem mais cartão de loja, que é aquele que a gente ganha para lembrar nome de vendedor. E aqui tem um zíper do dinheiro, de moeda. E é isso. Eu quase não tenho nada na minha carteira. Uh, tem um traíte. Algum momento deste semestre tinha um house. E sim, eu boto tudo que é papel aqui dentro, porque eu normalmente tenho preguiça de levantar e ir até o lixo. E jogar no chão não é legal, né? Então eu deixo tudo aqui dentro, eu vou guardando. E quando eu troco de bolsa, normalmente na sexta-feira, eu dou uma limpada. Como hoje eu ainda não troquei, tá todos os papéis das minhas aulas da semana aqui. Então tá cheio de lixo. Até caiu uma. E aí aqui dentro... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vocês estão ouvindo um nheque, nheque É a cadeira que tá fazendo esse barulho. Porque ela é de balanço. Ó, aqui... Deixa eu baixar aqui. Isso aqui é um, um bolsinho que tem dentro do bolso. Que teoricamente era pra botar celular e duas canetas. Eu não boto nada no das duas canetas. E no do celular eu boto o meu iPod. É verde... O meu pendrive, que fica nessa caixinha, que não é dele. Na verdade ele é assim. E até ah, tá aqui o resto do house. Tem mais dois, eu acho. E mais papel de bala. Nesse bolso é isso. Agora, neste bolso grandão aqui. Que sim, eu tô na faculdade, mas eu tenho coisas de bichinho o mensagem é da Hello Kitty E aqui dentro tem Canetas E eu adoro essas canetas aqui São muito boas de escrever Então tem canetas Tem mais canetas do que isso, mas eu não preciso mostrar tudo E tem borracha Eu gosto dessa borracha de bastão Lapiseira e lixa de unha Sim, eu tenho uma lixa de unha no estojo, né? Pra que necessário? Tá bonito Tenho minha bolsinha de remédio Que eu sempre enjoo E eu sempre passo mal quando eu não levo ela então eu aprendi e eu não tiro mais nada aqui de dentro. Aqui dentro tem as serinhas de colocar no aparelho, essas coisinhas aqui, prata. Ela é assim. Eu vou mostrar, porque esses dias eu falei que eu tinha isso e melhoram como se eu fosse um ET. Ó. Ela vem assim, aí tu destaca aqui. Eu acho que eu tenho um aberto aqui. Em algum lugar. Sai que nem comprimido normal, ó, esse aqui já tá quase acabando, tem só mais duas. Só que é uma serinha e tu gruda nesses coisinhos da parede. Tem o remédio pra dor de cabeça, remédio pra cólica, tem remédio pra enjoo, tem mais, tem a agulha do aparelho, tem tudo aqui dentro. Um coisinho de lenço umedecido, porque como a gente faz trabalhos com canetas muito líquidas, às vezes, a gente acaba sujando bastante nas mãos, principalmente. E, tá muito... e até ir no banheiro lavar a mão, tu perde metade da aula. Então, é melhor ter o lencinho pra dar uma limpada. E depois, quando der tempo, tu vai no banheiro e lava a mão direitinho. O meu tá velho já, tá todo desgastado aqui. Mas ainda funciona super bem, ainda tá molhadinho. Então, eu fiquei com feliz de jogar fora. linha. Amor ao é meu dinheiro, né? Então, eu não joguei. Tá aí, eu tô usando. Sim, a minha necessária de verdade. Ó, ela é bem molendona. Aqui dentro tem espelhinho com pente. Ó. Aqueles que a gente empurra assim. Tem copo de dente. Tem lip balm o meu é esse Medicare, mas eu gosto mesmo é do Hydra Protect, só que não tem mais em lugar nenhum tem três é, três diferentes. eu diferentes esse aqui é o que eu mais gosto mas eu queria testar um novo aí eu comprei esse aqui o roxo, que é o The Salcis. Mas antes eu usei esse aqui por quase uns 4, 3, uns 4, 5 meses. E eu não gosto porque ele não é prova d'água. Então eu chego em casa e parece que eu não passei nada. Mas até que ele é quer pro galho bem. E tem um batom. Ele tá assim derretidinho, que é de ficar na bolsa mesmo. E ele é cor de boca, né? Aqui a gente fala cor de boca, mas é nude. Ó, deixa eu tentar mostrar. Uh, tenho minha miniatura de perfume. Que a gente compra esses tubinhos e bota o perfume aqui dentro, ele vem vazio. O meu perfume que tá aqui é o Day da Capricho, daquela coleção Day and Night. E tem uma coisinha de cabelo, eu chamo de chuquinha, tem gente que chama de xuxa, tem gente que chama de rabicó, então não sei, eu chamo de xuxinha. E tem lápis, uma lapiseira de olhos, lápis retrátil, sei não como é que chama. E eu gostava mais dela antes, mas minha pele começou a ficar muito oleosa, Ai, quebrei. ela não segura mais esse aqui e ela escorre muito então não gostei, é da toque de natureza e era pra ser a prova d'água mas não é e é isso tem um lencinho um removedor de esmalte que tá acabando, pra minha tristeza eu vou ter que comprar mais mas é muito bom e é isso que tem aqui dentro ai, ah, esqueci meu celular. Uh, a minha agenda. A minha agenda é essa da Marie. E aqui eu me organizo tanto as coisas do blog, quanto os futuros vídeos, quanto as minhas coisas da faculdade. E como que eu não me perco? Ela todo início de mês tem. Deixa eu achar uma folha pra mostrar pra vocês. Tem esse calendáriozinho aqui aí eu anoto aqui todos os posts do blog que eu tenho que fazer nos dias certinhos e deixo as, a, o miolo da, do mês, que é essa parte que vem os dias direitinho, pra anotar os compromissos da faculdade. Então, quando é coisa da faculdade, eu anoto de verde, quando é compromisso de dia a dia, eu anoto de azul, e aqui eu deixo as coisas do blog. Então, fica separadinho, fica bonitinho. Eu consigo me organizar melhor assim do que ter mil caderninhos, um pra cada coisa. E aqui, quando... Eu tenho uma prova marcada há muito tempo e provavelmente eu vou esquecer que ela tá aqui Eu boto esses post-its Essas flags, eu acho, que é, isso aqui é flag, eu acho Essas coisinhas aqui, pra eu lembrar que tem coisa no mês ainda Eu posso fazer depois um vídeo de organização, não sei, vou pensar no caso Tem a minha garrafa d'água, que era uma garrafa de chá verde com pêssego mas eu não gostei muito Aí eu tirei e botei água. Tem o meu guarda-chuva, sombrinha, não sei qual é o nome que dá pra isso, pra mim é sombrinha. Tem o meu caderno. Esse caderno é o de hoje, mas eu tenho outros, um pra cada cadeira. É o da Penalope Charmosa, ele é preto com esse desenho aqui. E ele tem a folha branca com desenhos só assim, meio que nisso. E esse treco vermelho é o aviso da câmera. E tem... Hoje tem essa pastinha aqui porque eu tive que entregar um trabalho. Mas normalmente ela não fica aqui dentro. Só quando eu preciso eu boto ela aqui. Mas é legal pra não amassar os trabalhos. Eu acho que fica mais bem apresentado se ele não tiver dobrado no meio. E é isso! Minha mochila tá vazia, ó, só tem a pastinha que eu botei de volta. Acabou! E é isso, pra dar pra ver que eu levo coisas que eu realmente preciso, eu não fico levando coisas super flores. eu fiquei com a mão suja agora. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.